Então vamos lá pessoal, no vídeo de hoje tem bastante coisa para a gente falar, vamos analisar o Bitcoin em diversos tempos gráficos, eu vou mostrar regiões importantíssimas para a gente ficar atento aqui agora no curto prazo, vou falar sobre a dominância do Bitcoin, os pools de liquidação da Highblock, tanto da BitMEX quanto da Binance, também vamos olhar aqui a SP500, eu vou mostrar para vocês uma análise, algo que está aqui me preocupando em relação a SP500, falar também sobre o índice do dólar, os indicadores de sentimento, e vou mostrar para vocês também aqui onde estou, então, posicionando os meus trades aqui nesse momento. Então, vamos lá, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, extremamente importante mesmo. Se inscreva se você não está inscrito e participe também aí do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição. Esse é o momento, pessoal, que eu quero ver mais gente entrando aí, porque... Galera, quando o Bitcoin estava no topo, o grupo do Telegram estava gigante. Agora que o Bitcoin está caindo, o grupo está diminuindo. Esse tivesse ao é contrário, pessoal, é por isso que a maioria das pessoas, infelizmente, infelizmente perde aí dinheiro nesse mercado, né? Então vamos lá. Para mim são oportunidades interessantes para o Bitcoin aqui, mas a gente tem que ficar atento porque é o seguinte, galera. Primeiro semanal aqui, tá? O semanal que é importante, galera. Essa é região dos 19.300 é uma região chave aqui, tá? Na minha opinião, um fechamento semanal. Se a gente fechar o, a semana aqui, essa semana de que tá começando agora, fechar abaixo aqui dos R$19.300, a coisa começa a ficar bem complicada para o Bitcoin, tá? Mas eu espero aqui fazer que aconteça armadilhas nessa região aqui, tá? É o que eu tô mais uh, imaginando para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá? Então, eu tô interessado em operar isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora mais adiante no vídeo por porquê. Então, semanal, esse é o ponto importante, a região dos 19.300 Na minha opinião, aqui, isso aqui, fechar. Se a gente fechar a semana abaixo, isso aqui vai ficar extremamente complicado, tá? Diminindo o tempo gráfico aqui, pessoal, de diário não tem muita coisa que eu posso falar para vocês aqui, não. Tá? Acho que essas regiões são bem, bem parecidas aqui também, dos 9.300 Aqui no 4 horas, vamos dar uma olhada nessas regiões aqui agora para o Bitcoin. A gente está aqui, ó, mantendo suporte nessa faixa dos 19.500 tá? Então, aqui, com certeza, muita gente aqui agora, nesse momento. Posicionando seus tops nessas regiões aqui, tá, galera? Então, eu estou interessado em fazer compras aqui, tá? Em fechar, inclusive, reduzir o meu short nessas regiões aqui, o que eu estou fazendo, tá? E uh, interessados em, interessado em shortar mais acima, tá, galera? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui agora é isso. A gente também tem essa, essa LTB aqui branca que eu estou acompanhando, tá? Mas, é para mim, não é uma LTB que vai mudar o jogo, não. Uh, eu acredito que Bitcoin... Pode buscar regiões mais acima. E eu estou interessado aqui agora em voltar e continuar esse short para o Bitcoin. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente as regiões que eu estou interessado em, em escalar esse meu short. Então, de novo, eu estou reduzindo as minhas posições de short e voltando a, a shortar regiões mais acima. Por quê, galera? Primeiro aqui, os pools de liquidação... Da BitMEX, a gente pode ver aqui que formou novos pools aqui, tá? A região dos 19.980, depois dos 20.064 20 dólares, depois lá a região dos 20.180, depois a gente tem lá nos 20.489, tá? Aqui formou vários pools de ligação, vou deixar para vocês aqui esses pools, tá? Inclusive, eu tele, autori, atualizei esses posts de criação ali no alertas do Telegram. Já aviso para vocês que o Bitcoin gu, gosta de buscar essas regiões aqui. Então, antes de gravar o vídeo, eu já postei essa, essa análise para vocês aí, tá, galera. Então, realmente, é, é, é, como o Bitcoin é extremamente manipulado, ele vai buscar essas regiões aqui para estopar e liquidar a galera antes aí de a gente ter o, o, o preço continuar caindo tá então é que eu tô interessado em voltar a escalar os meus shorts aqui botando ordens de venda nessas regiões aqui é exatamente o que eu tô fazendo aqui agora tá na Bitmex eu tô botando ordens de compra aqui abaixo tá galera nessas regiões eu considero que a gente pode buscar uh buscar liquidez aqui também abaixo e começando a vender nessas regiões que a gente está formando pool de liquidação. Tá bom? Lembrando vocês aí também, tá? Não esqueçam que a PrimesBT está dando ainda esse, esse, esse bônus aqui para o canal, para quem quiser operar na corretora, quiser conhecer até 7 mil dólares de uh, margem, tá? Você pode ganhar dependendo da quantidade seu depósito. Então, clica no link na descrição e no comentário aqui abaixo para você criar sua conta PrimesBT. Você pode ganhar até 7 mil dólares de bônus, né? 7% do valor seu depósito. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim no Telegram. Estou ajudando cada um de vocês aí, né? Aliás, Aliás, todas as corretoras que você for afiliado meu aqui, você pode é, entrar em contato comigo. Se tiver qualquer dificuldade, vou ter interesse em ajudar você aí, tá? É, eu sei que tem, tem muita gente tendo dificuldade com a Bybit, com a. Com, desculpa, com a Binance, né? Então a Bybit é uma boa alternativa ao Pix também, quem quiser uh, aí operar futuros no Brasil, que está cada vez mais complicado aí, né, pessoal? Então. Um... Aqui no Bitcoin é isso, galera. Tô é, buscando aqui fazer novos shorts, tá? Nessas regiões mais acima e comprando em regiões mais abaixo. Por que aqui, ó, nessas regiões mais abaixo, até a região dos 19 mil dólares eu tô interessado em comprar? Tá? Devido aos, aos hitmaps aqui de liquidações da Binance, tá, galera? Então aqui, ó, nos 12 horas, aqui a gente pode ver que tem, a gente tem push de liquidação aqui, hitmap até a região dos 19 mil dólares, tá? Se a gente perder essa região dos 19 mil dólares aqui, a gente só tem lá na região dos 18 mil aqui nos 12 horas, tá? Então eu tô interessado em buscar. Uh, surfar com as baleias aqui, se elas vierem buscar essa liquidez, eu vou estar tá comprando aqui, tá? Comprando Bitcoin nessas regiões mais abaixo, né? reduzindo os meus shorts e, e realizando compras, tá? para poder buscar a, liqu depois a, liqu a liquidez ali em cima, tá, galera? eu tô acreditando também em Bitcoin. Se a gente olhar aqui agora também no 7 dias, é algo bem parecido aqui também, a gente pode ver que a gente tá formando uh, pontos de liquidação abaixo nessas regiões de 20.500 dólares aqui, tá? A gente tem bastante liquidez aqui até essa região de 19.000 dólares, tá? É o que eu tô aqui... É minha estratégia aqui agora no curto prazo para o Bitcoin. Tá aí olhando aqui também o de um mês, né? Olhando aqui o loopback de um mês, a gente pode ver também até essa região dos 19 dólares aqui bastante liquidez abaixo. Então é onde eu vou estar interessado em realizar aqui os meus shorts, tá? Completamente e co fazer compras para poder, no caso. Uh, né? ver se o Bitcoin busca regiões mais acima aqui, tá, galera? Basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Obviamente com Stop Loss, tá? Nos futuros vou estar com Stop Loss fazendo essas compras aqui. E o meu Stop vai estar provavelmente na região dos R$18.600, porque a gente tem aqui, se a gente olhar no Price Action do Bitcoin, aqui mais para trás, ó, a gente tem... Poderia buscar essas regiões aqui. Uh, tem que botar o um Stop, na minha, na minha opinião, as regiões dos R$18.600, tá, galera? Então, são compras aqui abaixo com stop em 8.600 que a gente possa assim depois retestar regiões mais acima tá Vou fazer uma pequena armadilha aqui agora tá bom um, galera então basicamente aí em relação ao bitcoin no curto prazo é isso que eu tenho para vocês tá em relação a, a bitmex aqui os pools de liquidação e também price action, não tem, muita, não tem muito mais que eu possa falar para vocês aqui agora, tá lembrando que se o Bitcoin voltar aqui agora acima dessas regiões aqui dos 20, 20, 22 mil dólares, né? Eu vou estar interessado em praticamente fechar completamente meu short aí, é, os shorts que eu estou em futuros, e vou estar feliz de ter acumulado Bitcoin nessas regiões, tá bom? Senão, eu vou manter aí pelo menos a boa parte desses shorts ainda é aberto, tá? A não ser que a gente vá buscar aqui a região dos US 19 mil dólares, que realmente eu vou estar interessado em, em finalizar esses shorts e, e reescalar esses shorts em regiões mais acima, tá? O Bitcoin faz isso aqui, ele pode buscar essas armadilhas em regiões mais abaixo, e eu vou estar interessado em, em, em reentrar nos shorts nesses pools de liquidação. Tá? Lembrando que eu falei para vocês também sobre o CPR no último vídeo, sexta-feira. Então acompanhem o CPR também, são zonas importantes aqui agora, tá? Para mim são regiões que o Bitcoin vai ter dificuldade de ultrapassar aqui, ó, 18.800 depois 21.600, e aqui a região dos 22.370 dólares, tá? que vai ser bem complicado, ah, o, o, as linhas de pivô centrais do CPR mensal, geralmente elas funcionam ou como suporte ou como resistência. Quando a gente perde suporte aqui, galera, né, começa a virar resistência, como vocês viram aqui agora, tá? É um indicador que eu mostrava bastante para vocês aqui no passado, eu vou retomar aqui o Zyler aqui também, tem me ajudado bastante aqui a poder encontrar níveis interessantes para compra e venda também aqui, tá? Então, galera, falando aqui sobre a sp 500, vamos comentar sobre a SP500, o que eu estou atento aqui agora, tá? Acho que é importante a gente ficar de olho nisso aqui. Uh, o que está me deixando preocupado é o seguinte, galera, tá? Essa aqui até eu até vi a análise lá do, do Game of Trades, é um canal muito interessante. E que está acompanhando aqui é o seguinte, olha só, essa, me, essa média que eu estou acompanhando aqui agora, tá? A média de 200 dias simples, né? E a gente teve um... um, um um reteste aqui nessa, nessa, nessa LTB, exatamente, olha só, vamos dar uma olhada, exatamente muito próximo dessa região de 68 Fibonacci. Tá? Então o SP50 foi testar aqui muito próximo dessa região de 68, com a média de 200 dias aqui, teve uma rejeição. Tá? Então, galera, tá aparecendo aqui para mim, tá? Honestamente falando com vocês, com tudo que tá com tudo que tá para acontecer aí, com o aumento de taxa de juros. Tá parecendo que esse pequeno aqui pra mim vai acabar fazendo um dead cat bounce aqui, da né, galera. Então, buscar aqui essas regiões. Rejeitou a média de 200 dias e pode fazer aqui então um fundo mais baixo, tá? É o que tá parecendo que vai acontecer aqui, tá bom? Então, tem que ter caixa aí né, pra comprar mais abaixo, tá bom, galera? Então, é, esses três aqui que eu tô fazendo aqui agora, tá? Comprando Bitcoin, obviamente eu tô sim, uh, ciente que as compras que eu vou estar tá aqui né, nessas regiões até os 19 mil dólares, eu vou ter que estar tá segurando por um bom tempo aí, tá bom? Então, caso o Bitcoin acabar acabe perdendo as regiões de 9 dólares aqui, esses, esses Bitcoins que eu acumulei, tá, eu vou ter que segurar ele mais um tempo, mas esse short, estou para me proteger aí nesse hedge também, tá? que eu comentei para você sobre isso. Então, essa média de 200 semanas, vocês podem ver que lá no passado aconteceu algo muito parecido aqui também. Ó. Deixa eu achar o gráfico exatamente na região que tinha acontecido isso. Foi bastante tempo aqui, mais ou menos nessa região aqui. Nos anos 2008, aqui na verdade, aconteceu algo parecido também. Ó, o Bitcoin, a SP500 foi aqui corrigiu cerca de... 20, 21% aqui ó, tá? E a média dos 200 dias serviu como uma resistência também, tá? Então a gente pode ver que ela foi, a SP pequenas foi testar exatamente essa região de 68 aqui ó. Testamos 68, muito próximo, exatamente. O gráfico tá muito parecido com 2008, tá galera? Então o que aconteceu aqui? A gente fez um debt cat bounce, eu veio aqui, fez um fundo duplo, bem parecido com que a SP fez também, tá? Buscou 68, não conseguiu, rejeitou na média de semanas e fizemos um fundo aqui mais baixo. O mercado simplesmente aqui ó, corrigiu drasticamente, que quanto corrigiu o mercado total, ó, corrigiu que seria 60%, tá? Então, existem vários analistas aí comentando, analistas do mercado financeiro aí comentando que, que o grande crash está por vir aí, tá galera? Então é bom de se preparar para o pior cenário, tá bom? O Bitcoin já está num limite assim, ó, de capitulação incrível, tá? Então, uh, na minha opinião... Uh, um crash com certeza esses SP, pequenos pode impactar aí o bitcoin bastante no curto prazo tá é, mas a volatilidade do bitcoin tanto serve para cima quanto para baixo tá galera então um possível crash a gente pode ver pode dar boas oportunidades de compra de compras para gente então eu tô com horas de compras posicionadas aí até a região dos 12 mil dólares aí tá pelo menos Uh, né? compras grandes aí, tá, galera? Então, é, é o que eu tô fazendo aqui agora, tá mas no curto prazo tô buscando acumular também porque a gente não sabe de, de, de fato o que vai acontecer aqui, tá? Então, uh, uh, os, os, as análises que a gente tem aqui é para a gente poder fazer uma gestão do nosso risco, tá isso que é importante, mas a gente também não pode também, simplesmente ignorar aqui as oportunidades, tá? Acho que tem importância de Bitcoin também. Uh, olhando aqui o longo prazo, acho que é uma, uma região de preço interessante para a gente ficar atento, tá bom? Caras, o índice dólar aqui, o índice do dólar aqui tá extremamente incrível, não, agora voltou a subir na região de 109, 109, uh, 109 aqui mais ou menos, é, 109.86, tá com várias divergências aqui também, no, em tempos gráficos diferentes que eu comentei para vocês, tá? Então, galera, um, nem o mercado aqui tá acreditando muito assim, tá? Acho que tá? Tá sem força isso aqui, tá? Isso aqui é um, tá, que mostra para mim, pelo menos. Um, também tem um outro gráfico importante que eu quero mostrar para vocês aqui, que é, que é a, a, a inversão de curva de juros aqui, que é esse aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês esse gráfico. E mostra para mim aqui, galera, tá que o, o Banco Central Americano, Tá, deixa eu até puxar aqui o gráfico semanal mais fácil de mostrar para vocês. Isso aqui mostra aqui quando a gente chega numa região como essa, né? Regiões aqui, ó, lá em 2089, aqui também nos anos 2000, a gente chegou no nível máximo aqui, tá? Eles, é, que significa que, que o Banco Central americano já está apertando ao máximo possível antes de quebrar a economia dos Estados Unidos, tá? Então, para mim vai chegar o um momento que eles... Assim, galera, você sabe que o Banco Central americano, ele tem que combater a inflação, Tá? É, mas, assim, é uma coisa também política, tá? Eu, existe, existe influência política no Banco Central americano. Então, na minha opinião, assim, ó, ele já está aqui num extremo já de, de, de, de aperto monetário, tá? Para mim, isso aqui, quando a gente chega nessas regiões aqui, a gente tem uma recessão enorme na economia, né? Então, regiões abaixo de, de 1 aqui. E a gente já está aqui no extremo, tá, galera? Isso que mostra para mim que o Banco Central americano aí, com aumento de taxa de juros, pode quebrar vários mercados aí, tá? E vai quebrar, na minha opinião. Então... Chega o um momento que vai ter um impacto político aí, que eles, vão, eles não vão querer deixar que o Banco Central continue isso aí, tá? Para mim, eu que eu tô enxergando para os Estados Unidos aí, para o dólar, é um cenário aí de hiper, hiperinflação, tá, galera? Já comentei para vocês em outros vídeos, tá bom? Então, acho que a gente tá aí cada vez mais próximo de chegar num, numa conclusão para isso tudo, tá? Então, por isso eu tô acumulando Bitcoin, eu sei que ao longo, ao longo do tempo... O Bitcoin é, vai ter sempre... Um Bitcoin vai valer um Bitcoin, tá, pessoal? Já o dólar, cada vez mais, aí, na minha opinião, tá indo para o buraco, tá bom? Para finalizar para vocês aqui, falar aqui sobre, rapidamente sobre análise de sentimento, galera. A gente está com um long short aqui subindo, né? Com o open interest subindo. Isso aqui mostra, então, risco aqui para a gente no curto prazo. tá Então, uh, essa subida aqui do Bitcoin vai dar oportunidades, na minha opinião, de short. É o que eu estou aqui buscando fazer. A gente está mantendo... Tem suportes bons aqui nessa região dos 9.500, tá? Mas para mim isso aqui... Uh, não sei se segura não, a gente pode ter problemas aqui no curto prazo, ter algumas uh, o Bitcoin dando uma beliscada aqui abaixo para poder buscar essa liquidez aí antes de uma possível subida maior, tá? é o que eu estou aqui agora uh, interessado em fazer. Então, basicamente isso galera, regiões acima que eu vou estar tá interessado em shortar, buscando posição ordem short, aqui só uma mostra para vocês na, na SP, aqui na, nessa conta da, da PrimesBT, tá? e regiões mais abaixo buscando liquidez eu vou estar tá interessado em comprar. Tá bom, galera? Então, basicamente é isso. Se você gostou da análise de hoje, deixe seu like para apoiar aqui o canal. Qualquer novidade, eu aviso para vocês aí no Telegram. Não se esqueçam de participar ali tá? e se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui com você operar então na PrimeSBT, na Bybit. Qualquer, qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo Telegram e eu ajudo vocês aí, tá bom? Então, a gente se vê em breve. Um abraço e boa semana.